Oi, Roland. Meu nome é Cida. Sou massoterapeuta. Quero fazer uma pergunta: Que mudanças vou experimentar em meu corpo a partir da ativação? Oi, Sida. Um, treinamento de ativação tira muitos limites da sua energia dentro do seu corpo. Um, então, todas essas todas coisas uh, na vida, você tem como experimentar com muito mais prazer e emoções muito mais profundas do que antes. Para maiores informações, visite o site ativação.net.br <risos>